Então, o que achaste da nossa casa? A vossa casa é muito diversificada e interessante. Os vossos parceiros parecem ser uns bons brainstormers. Ah, o que significa brainstormers? Uma tempestade de ideias em pessoa. Tens alguma ideia? Bem, por enquanto não estou a pensar em nada de extraordinário. Então, Daniel, é assim. Vá lá. Nem que seja uma coisinha só. Por isso que nós, os salvadores e os micas estamos a investigar o vosso caso. Uh, está bem. Estou a pensar quando formos a Cáquia usarmos uma caixa com colunas e de som lá dentro para insurder a Kerner, aquela leoda lunática da Floresta Surte. Sim, mas bora lá, mais propostas. Quero ver isso. Porém que mais convencionais. Também vamos utilizar gravadores de telemóvel em vez daqueles que ficam colados ao peito. Ah, já me lembro! E sim, boa ideia! Já agora? E do que é que realmente gostas? Ideias de desenhar e pintar, fazer a Yorga e jogar solitário. Eu jogava muito solitário. Era o meu jogo favorito. Não gostava e não gosto nada de argumentos pessoas e coisas muito sensíveis. Tá com o meu irmão, mas ele está a ser acompanhado por um psicólogo. Também não gosto de. Não que também não gosto de coisas demasiado sensíveis, mas falo delas e acompanhando as à mesma. Ok, deve ser uma pessoa oculta. Obrigada. Sou eu a bela, a tantos saudades que tinha. Adeus, Deus, Marcos! eu Deus, Dani! Deus, Dani. Bom dia, meu pai. Olha quem chegou. A nossa Ana Nicole Smith? Sim, senhor. Bom dia, Dr. Vitor, Manuel de José Patrício. Onde está o meu programa? Escusas dizer o meu nome completo. Contudo, ainda estamos a contratar novos autores. Uma boa notícia é que vais ser a protagonista do no nosso programa. Sobre a vida no apartamento. Oh! I excited! Make me provoke! Cause you are. You are freak... Cause you are freaking genius! Ganharás milhares de amões e serás recordada por muitas pessoas. Oh yes! Adoro essa ideia. Excelente. Vitorino vai buscar a equipa toda. Arkan Dupa, and Pena much um, close. they Ah. Só para lhe dizer que o seu projeto foi aceito pelo POPBOB -Pop STUDIOS! Oh sim! Obrigado, muito obrigado! Hora do casting! A gente vai ter que Maria de Magdalena Joaquim de Paltajar Francisco de Mauro Inês de Coito, a Irmã de Luiz, Pedro de Francisco Reinaldo de Otónio Além de André Manuela de Lois, a Irmã de Coitos Até o quarto Esta cidade que te falei é no Hollow É uma cidade muito pequena, onde apenas vivem vampiros e é sempre de noite Antes, era dominada por aristocratas, conservadores e incultos, até que surgiu nos anos 60 uma epidemia vampírica, transmissível através de uma picada forte de dos vampiros. Apenas os sobreviventes se tornaram -se vampiros. Como é que te tornaste no e hoje? Como hei de dizer, não é fácil de contar. Não me, não me importo com isso. Não, eu sei que não te importas de ouvir coisas pesadas. Ah, como? Quase toda a gente em Janos sabe que tu ia ser e tinha um programa de televisão. há ah, seis anos. Quando eu era criança, eu vivia numa prisão comandada por um senhor autoritário que me manipulava a mim e ao meu irmão. Que se tornou igual a ele. Esse senhor é o meu progenitor, não o meu pai. Ele muitas das vezes... Negligenciava-me, não ao meu irmão, porque eu era muito menos manipulável e não era para ele um filho de sonho. Um dia consegui fugir graças a um morcego vampiro. Foi ele que me introduziu em Melina, esta cidade e os vampiros, e achava que, se me tornasse numa vampira, seria uma solução, e deu certo. Hum, aumento menos está segura, e eu também. Fui manipulada por algumas pessoas que julgava que eram de confiança. Não só antigos amigos, mas também a equipa de produção do nosso programa. Obrigava-me obrigava a drogar e ter relações sexuais com alguns deles. A me, a, apenas me droguei. Ter morrido se eu continuasse por imensos anos. Porém, só o fiz por um ou dois meses e que quem me impressionou mais foi a Maria a C. E ainda tenho uma teoria, que foi ela, os patrícios e o oh, líder deles, que planearam de o meu rapto. Sim, foi ela. Uh, aliás, o nosso rapto. Oh, oh que ploto este. E ainda dizia que gostava de mim, só que não. Então, Flano... Falaram... Ah, Bela, tens condições para cuidar deste gato? Bem... Acho que temos. Hey. <laughs> oh, new for Bay. Ah. Yeah. Oh, <laughs> Of Palachaba. Mule Shaba. Mule Shaba. Malene. Shusha Vlaminu, Nubu Majuja, Majuja, Majuja, a Majuja, apple. Majuja, Majuja, Majuja, Majuja, Majuja, Majuja, Majuja, Majuja, <laughs> <laughs> <Holy cow. laughs> oh no <Hopefully. Yeah>. <laughs> Oh baby We have to loud over here? Asha Let me to Noon oh, oh, oh. <laughs> Avenue Smithy, ah. <laughs> Oh. Você <laughs> <laughs> Floyma Charnou? Mm, uh -huh. Ah, eu am. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Lilith está a perguntar se estás bem. Sou Estou bem. Ah! Ah! Criba... Fram... Ah... Uh, Omo... Keelan... Vush... Saquenario... Hm? Uh -huh. Pakyoin Limla? Sim. Que baia! <síso> Boa, noite. Boa noite! Vocês estão em Forgotten Hollow? Sim. Quando chegarem ao túnel amanhã, preciso de ti para conversarmos com o Salvador e o Marcos. Ok. Demande ao barman se ele de l'absinthe. Hum? Ah, uh, hein? Podes oh, repetir. Demande ao barman se ele de l'absinthe. Ok. É absinthe. C'est uma boisson de meu país, a Suíça. Et on la mélange avec des herbes comme de l'anis ou du fenouil par exemple. Et on lui met une cuillère avec un petit cube de sucre sur le dessus du verre. Comment ça va Merci. Que te jeure Non merci. Tu devrais essayer l'absinthe. Mais juste une gorgée hein. Tu es dans les vapes et on doit y aller.